Oi, meus queridos, tudo bom? Ó, eu tô meio sumidinha, mas eu não esqueci de vocês, tá? Vim trazer alguns recadinhos. Pelo que eu tô vendo, hoje sai a divulgação da decisão dos recursos. Então fiquem ligados no site da Fepese, porque vai sair a decisão. Então vocês têm que ficar ali ligados. Outra coisa, dia 23 sai a publicação do resultado da prova objetiva, tá? E também a convocação para o TAF, fiquem ligados no site, não esqueçam, mudou tá, a data do TAF, então quando vocês abrem ali, a página do igp.fepese.org.br, lá na aba edital já tá publicado o termo aditivo 2, que foi publicado dia 19. Então, meus lindos, dia 19 foi publicado a nova data pro TAF, tá lá, entrem lá, eu não vou falar que não, vocês têm que ir lá olhar, Tá? O termo aditivo 2 já está publicado lá no site da FEPES e dia 18 eu publiquei no story do meu Instagram. Tá bom, povo? Então, ó, a hora que sair da divulgação da decisão, o primeiro que vê aí de vocês me marca pra gente divulgar para o maior número de pessoas. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.